nestas declarações políticas de hoje aprendem-se coisas extraordinárias. Há bocadinho ouvimos dizer que o Infante Dom Henrique partiu para Mars Nunca Dantes Navegados, desconhecido, o que se sabia era que tinha ido até Ceuta e voltado, mas não eram Mars Nunca Dantes Navegados. E agora aprendemos que a iniciativa liberal afinal é a favor do Estado inventariar os seus edifícios esvaziados para lhes dar utilização. Eu lembro quando o Livro apresentou uma proposta entre outras de transformar quartéis em residências estudantis, a Iniciativa Liberal foi o único partido com o PS que se absteve e que só votou a favor de um texto final quando ele veio a esta Câmara, esventrado de toda a parte que tenha a ver com o Estado de trabalhar para inventariar os seus edifícios e transformá-los em residências estudantes. Portanto, o esclarecimento que eu queria saber é, se é alguma coisa contra serem residências para estudantes, ou se há alguma coisa contra ser o Estado a fazer a sua reabilitação e não os entregar diretamente aos privados. Muito obrigado, Sr. Presidente.